Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius Garoto Rebelde aqui com vocês. Exatamente, Alanius e Girl aqui comigo hoje, porque nós temos que comentar sobre. <risos> Jury Aqui, a E-girl Tem povo falando que a Jury tá parecendo uma girl Decidi fazer esse paralelo aí com o seu nome, Alan como é que combina Vamos <risos> desmistificar isso hoje É isso aí, minha gente ó. Como a gente já fez a introdução aqui Nós vamos falar de Jury Porque nós tivemos aí mais detalhes da personagem sendo revelados Em termos de história O próprio diretor do jogo falando sobre a vestimenta da personagem também E a gente vai falar um pouco sobre a questão do gameplay Que algumas pessoas aí levantaram depois da revelação Revelação da personagem no domingo. Então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanios. Começando aqui inicialmente com as informações a mais que nós temos aí da nossa querida Jury, né? Já trocar a nossa tela aqui. Estamos novamente no site do Street Fight para a gente poder conferir essas informações da personagem, né? E vamos começar aqui. Por essa parte informativa relacionada à história que nós temos aqui da personagem, né? Deixa eu até descer um pouquinho aqui que minha câmera tá em cima. Esta caçadora de emoções sádica deriva prazer da angústia e do sofrimento dos outros. Me lembra uma pessoa que eu conheço muito bem aqui do canal. Se deleitando com a obliteração dos inimigos. Sem a vingança contra M. Bison, como força motriz, ela passa o tempo em névoas. Cara, isso aqui é muito condizente com Alanius, velho. Não é muito condizente. O cara é o, é o Shensung, entendeu? Ele deriva realmente o prazer dele da angústia e do sofrimento dos outros. E agora ele, sem a vingança contra o M. Bison, igual a Alan, sem a vingança contra o Liu Kang, como força motriz, ele vive em névoas. É isso. Tô aqui fazendo o vídeo. Ou o Ludibriano não lá no Snowblind, que é o novo filme. É e aqui, ó, a gente tem algumas outras características da personagem, ó. Ela odeia... Estraga prazeres oh, Olha aí, Alanis. Regras oh, Olha aí, Alannsen <risos> Curte Motocicletas e aranhas É, isso aqui já é complicado, né? Altura 1,65 e peso 57 Então essas são as características E um pedacinho do que vai ser a história da Jury E nós temos também a voz da personagem, né? Que é feita aí pela Jessica Strauss Que faz a Jury desde sempre, mano Eu fui, fazer uma, eu fui dar uma pesquisada a respeito da Jessica Strauss aqui Só por curiosidade E eu vi que ela dubla personagem no 5, no 4 em animação, parece com seu calibre também. Então, assim, ela é a Juri. E aí, ó, só tocar esse trechinho rapidinho. Nowhere to run. Nowhere to run. Que ela fala. Então, assim, bacana, cara, a personagem. E ela se contorcendo de uma maneira aqui que me deixa entrevada a coluna inteira, Landis, ó. Se liga. <risos> o cara que tomou a porrada da hora que descer aquele calcanhar ali, meu amigo, ou na hora que subiu, né, já vai ser complicado. Só tão apontando algumas questões que você leu ali. Nada de girl. Não, isso foi coisa que foi criada pelo grupo dos subs e tudo, né coisa da Capcom não deixa eu deixar isso bem claro aqui, tá pessoal? porque depois a galera acha que a Capcom falou que é uma girl, não né? não, viu gente? é o pessoal do nosso grupo de subs que veio com essa ideia aí, porque ela tá com o celular rosa com aquela capinha ali, pá aí a galera do grupo dos subs veio falando que é uma girl mas a Capcom não falou nada disso não, tá? aqui são só alguns screenshots a mais que nós temos da personagem, né? Poder mostrar pra vocês em alta qualidade, mas tiradas do trailer, né? Então, assim, bem interessante. Inclusive, tem um detalhe interessante com relação a essas faixas pretas passando aqui pelo corpo dela, como a gente pode ver, ó, debaixo dessa jaquetinha, que o próprio diretor falou com a gente. Falou pra gente, né? Não com a gente. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco no Twitter. Vai aparecer que o Meia Lua conversou com o diretor do jogo. Quem dera a gente tivesse esse privilégio, você tá louco. O Taka mandou no WhatsApp ali. E aí, ó, nós temos aqui mais um screenshot... E mais uma, olha aí ó, juryzinha toda imponente, deixando muita gente babando aí na tela, que eu tenho certeza que tem muita gente que baba na personagem. E aí, vamos lá pro trecho rapidinho, antes de a gente comentar um pouco mais a respeito do design e do gameplay dela também, né? Que é uma coisa que foi levantada. A gente tem essa postagem aqui no Twitter, Alanios, do... Taka Nakayama, que é o diretor do jogo, mais uma vez, ele tinha feito um tweet desse aqui para a Kimberly e agora ele fez um para a Juri E aqui ele fala o seguinte, ó O traje de Juri mantém a imagem de Super Street Fighter 4, mas foi reorganizado para caber no Street Fighter 6 por conta das melhorias gráficas, da RE Engine e tudo mais né? Eu acredito que ele se refere A fita preta embaixo de sua jaqueta imita a aparência de uma aranha Seu smartphone também reflete sua personalidade e estilo É o que a gente estava falando agora há pouco esses detalhes aqui, ó Essas faixas pretas que ela tem passando no corpo Se a gente reparar mesmo, assim, na foto de corpo inteiro Realmente faz referência a uma aranha, Landis. Isso é muito interessante, esse detalhe, entendeu? Ó, aqui, ó Não, é, é, é super bagulho do Venom isso aí, né? Aquela aranha branca que o Venom tem no peito aqui. Eu, eu achei que ficou bem legal a ideia, né? O design dela pra se adequar, como falou assim, ao, ao Street Fighter 6 aí né? Trazendo um contraste maior de cores Até, até mesmo o cabelo, né? Eles deram uma... uma mudada legal ali eu achei que ficou super interessante eu achei que as cores ficaram super bonitas identifiquei de início né que o design era muito próximo do que a gente já já conhecia mas eu fiquei bastante contente com essa repaginada porque na minha perspectiva de forma alguma eles pioraram o visual da Joy né? muito pelo contrário eu achei que que deu um upgrade muito legal inclusive nesse tom de nesse jogo de cores que eles têm feito que a gente tá vendo esse excesso de cores super saturadas e tal, cores muito brilhantes, cores vivas, né? Em vários personagens, vários momentos ali, e isso tá muito presente nela, eu achei que ficou tudo a ver com ela ali, sabe? Pois é, cara, então assim, bem legal mesmo em termos de design, a Jury, ali aqueles trechinhos de histórias, informações adicionais da personagem e aí a gente tem que comentar uma outra parada aqui, pessoal, que é o seguinte muita gente tava comentando acerca do gameplay da Jury estar bem parecido ao que a gente vê no Street Fighter 4, no Street Fighter 5 e tudo mais. E de fato, entendeu? De fato, ele tá bem parecido, é bem semelhante mesmo. É, a gente não conseguiu identificar algum tipo de movimento novo, pelo menos nesse trailer inicial. Pode ser que eles mostrem mais coisas pra frente, e aí eles mostrem alguns novos movimentos que eles podem estar tá implementando pra personagem, além do que a gente já conhece. Mas, se vocês procurarem até no YouTube, tem vídeos já fazendo comparativos do gameplay mostrado nesse trailer com os movimentos da personagem em outros Street Fighters, e de fato, entendeu, a personagem tá com um moveset bem parecido, o que não é uma coisa ruim também né pessoal, alguns dos personagens clássicos né, que já foram apresentados pra nós aí, vamos pegar por exemplo aqui o Ryu, ele tem algumas coisas novas como a gente pode ver né, o Deidin Charge e tal, que na verdade não são exatamente novas, foram refeitas, recriadas ali de um recurso que já existia em jogos anteriores. Mas podemos considerar uma coisa nova, claro, né? Porque tá sendo usado de uma outra forma dentro do Street Fighter 6. Porém, o core ali, os movimentos básicos do Ryu, são basicamente os mesmos, né, Landis? Apesar do que a gente olhar com cuidado o trailer da Jury ali, embora os movimentos sejam os mesmos, a forma de jogar não é. Do Ryu, por exemplo, a gente tem um gameplay bem sólido, bem próximo daquilo que a gente tá acostumado, com um golpe ou outro que adiciona ali na estratégia e muda alguma coisa. No geral... Né, a forma de jogar com o Ryu também vai ser um pouco diferente Por conta das opções do Street Fighter 6 Então, embora o moveset seja muito sólido Muito parecido com aquilo que a gente está acostumado O jogo traz novas possibilidades De se aproveitar aqueles golpes que a gente já conhece né? Principalmente por se tratar de uma nova engine e tudo mais Terão coisas que serão feitas de maneira diferente Em termos de gameplay Mas de um modo geral, assim, né? A Juri, ela tá sim uma personagem bem bacana Apesar do gameplay bem parecido, é algo que é a assinatura dela, assim como de muitos outros personagens do Street Fighter Que estão sim com um Move Set parecido, adicionando alguma coisinha ou outra nova ali E como eu disse, pode ser que eles apresentem mais gameplays pra gente dela, e eles vão fazer isso né, futuramente Que aí eles mostrem algumas coisas a mais da personagem, que inclusive vai ter um outro vídeo pra gente poder trazer pra vocês Da Kimberly que nós vamos mostrar coisas que não foram mostradas naquele trailer Então é uma possibilidade até o jogo sair, né? de fato, o que a gente tem é só especulação, né, e não dá para dar nenhuma palavra em definitivo, né? mas disso tudo o que a gente tira é que tem muita possibilidade pela frente aí, né, eles mostraram algumas no trailer e eu tô bem confiante que quando o jogo sair, a forma de jogar com ela... É, vai ser um pouco diferente daquilo que a gente tá acostumado em se tratando de possibilidades, né? Aparentemente, Sim. o Street Fighter 6, ele cria mais possibilidades e mais oportunidades de combo, né? Com com e combo aéreo que a gente já viu ali. Não sei como que outros personagens podem lidar com isso também, né? Então, às vezes, o Ryu, não sei se ele vai cancelar Voador em Tatsu, por exemplo. Com a Juri, né? Eles já mostraram que combo aéreo não vai faltar. É isso aí, mano. Então, assim, galera, comentem embaixo agora o que vocês acharam da personagem Jury... Dessas informações a mais que nós trouxemos aqui Lá do site do Street Fighter com relação à história Gostos e as coisas que ela não gosta também Os comentários do Taka Nakayama, né Com relação ao design dela E o que vocês pensam também Desse esquema deles manterem, né Esse padrão pros personagens assim Nos movimentos e tudo A gente vai adorar ver os comentários de cada um de vocês aí Não se esqueçam é de deixar o seu like se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, galera A gente vai ficando por aqui, um beijo Pra todos vocês aí, até mais. Vamos!